E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5 e hoje eu vou te mostrar mais uma lista de carros raros para você pesquisar no leilão, pegar nos eventos sazonais ou até mesmo na roleta do Forza Horizon 5. Esses carros aqui são para quem gosta de colecionar ou quem gosta de ganhar muito dinheiro no Forza Horizon 5 pegando eles e revendendo. No finalzinho eu dou uma explicada sobre. O primeiro carro é essa Ferrari 512 TR92. Esse carro aqui é de evento sazonal, ele tá muito raro. Ponto eu só consegui comprar dois carros desse aqui, eu consegui comprar por 500 mil, eu consigo vender esse carro por 20 milhões, Para você conseguir vender o um carro por 20 milhões você tem que ter nível de tunador ou de designer alto, Para você ter esses níveis altos você tem que fazer configuração de tunagem ou fazer designers e compartilhar, essa aqui é a Ferrari 250 GT 62, esse carro aqui apareceu recentemente no evento sazonal também, não é um carro competitivo mas a galera gosta muito porque é um modelo da Ferrari, então é um carro super raro Se você já tem dois modelos Desse aqui, você já consegue vender Por um preço bacana lá no leilão Se você quer ganhar uma grana Ferrari SF90 Stradale 2020. Esse carro, se eu não me engano, ele apareceu nesse evento sazonal agora. Se você não faz o evento sazonal, fica ligado no canal, já se inscreva. Aproveita também, olha na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 para você aprender a fazer tonagem. se você quiser copiar as peças dos carros que eu fiz e compartilhar para você subir seu nível. E também tem outra lista de carros raros. Essa aqui já é a segunda lista, então fica ligado aí para você não perder nada. Esse carro aqui também é de Evento sazonal. Eu acho que essa semana teve um evento para pegar esse carro aqui. Ferrari California T 2014 Esse carro aqui, se você ter paciência direto Esse carro aparece no leilão Eu já vi jogadores aí dizendo que já pagou 200 mil, 300 mil nesse carro aqui E jogador de nível baixo consegue vender até por 2 milhões Então dá pra você faturar uma grana com esses modelos aqui Depois eu vou te mostrar como que você faz pra vender Ascari 2012 Esse modelo aqui tem um tempão que ele não aparece nos eventos sazonais É um carro raro Eu até não coloquei na lista antiga Lembrei de colocar ele agora na lista É um carro aí que você pode ficar pesquisando lá no leilão Que ele deve aparecer a qualquer momento Tem que ter uma paciência ali Ficar uns 10, 20 minutos ali Pesquisando o carro para ver se ele aparece ATS GT 2018 Esse carro aqui era um carro muito bom no Forza Horizon 4 Aqui no Forza Horizon 5 ele não tancou muito bem Mas ele não deixa de ser um carro raro Se você olhar no leilão hoje, não tem ele lá Lembrando que eu vou estar sempre atualizando a lista de carros de leilão Porque geralmente esses carros aparecem Esse carro aqui mesmo ele não era raro Tinha um monte dele no leilão Hoje não tem nenhum Então dá uma olhada na sua garagem Se você tem mais modelos desse carro aqui Se você tiver dois ou três Aí já dá pra você ganhar uma grana esse aqui é o Dodge Bee 1970 Esse modelo aqui também é de evento sazonal, carro raro Ontem eu vi uns 5 modelos desse carro aqui por um preço bem baixo Então é oportunidade para quem não consegue vender o um carro muito caro Você pode comprar ele por um preço bem baixo e revender ele por um preço mais alto Esse carro aqui é de evento sazonal, difícil de encontrar Ontem tinha uns 5, 6 carros desse aqui no leilão Então vale a pena você dar uma olhada lá, você quer faturar a grana Os modelos da X3 2022 a gente está na semana de evento sazonal de carros de rali que são elétricos então esses modelos aqui estão sendo dados aí nos eventos sazonais quando você completa os desafios é bom você pegar esse carro aqui principalmente você que não gosta eu vi que tem jogadores aí que não quer fazer o evento porque não gosta desse carro mano compensa você pegar então para revender já que você não gosta se você é colecionador compensa você pegar esses modelos se eu não me engano esse modelo aqui mesmo ele é da equipe do Hamilton da Fórmula 1 Ford Mustang 2005 Hot Wheels esse carro aqui, ele não apareceu no evento sazonal, se eu não me engano mas ele é um carro fácil de você pegar na roleta, esse carro é easy mano, eu fico de cara porque é um carro fácil de você ganhar na roleta só que no leilão tem pouquíssimos carros desse. ontem eu vi um modelo dele, na hora que eu fui comprar o cara já tinha comprado na minha frente tem que ser muito rápido no leilão para você pegar esse tipo de carro aqui é interessante que você pode fator uma grana boa, se você tem muitas roletas aí, se você pegar uns cinco modelos desse carro aqui, já dá para você ganhar uma grana interessante então fica de olho aí se você tem roletas para rodar, para você pegar esse carro aqui e revender, Jaguar XKRS 2015, esse aqui é o modelo GT, esse aqui é um modelo que chegou pra gente aí no evento sazonal, ele já era do Forza Horizon 4 mas ele deixou muito a desejar no desempenho, é um modelo que a galera sempre confunde, mas esse aqui, ele é muito raro lá no leilão. Tem outra versão desse carro aqui que é a básica, essa aqui é a semi-pista, entre aspas. Então é bom ficar ligado, esse carro aqui não tem no leilão. É um carro que eu não tinha colocado na outra lista, a primeira lista que eu trouxe, e eu tô trazendo aqui para você. Se tiver algum modelo aí que você acha que é errado e eu não coloquei na lista aqui, deixe nos comentários. Mas lembrando que eu já fiz outra lista e ela tá na descrição aí, é só clicar no link da lista de dicas do Forza Horizon 5 que ela vai instalar. KTM GT4 2018 se você tem esse modelo aqui você faz os eventos sazonais se eu não me engano essa semana vai dar esse carro aqui então vale a pena você colocar lá no leilão para vender se caso você consegue vender por um preço bacana porque você vai pegar o outro essa semana mesmo e tem muitos jogadores que não sabem dos eventos sazonais e não fazem Aí eles acabam comprando esse carro aqui no leilão você consegue por um preço bacana e muita gente nem faz os eventos sazonais aí eles vão lá e precisa do carro e acaba comprando por um preço bacana então é bom você pegar esses modelos nos eventos sazonais para você ter dois e vender um new ep9 2016 esse carro aqui eu já tenho um dois ele ontem eu não consegui achar lá no leilão mas se você ficar ali pesquisando o tempo inteiro e estabelecer um preço você consegue achar esse modelo já é a segunda vez que ele aparece no evento sazonal então é por isso que é bom você ficar ligado porque sempre aparece carros repetidos lá aí você consegue vender aquele modelo que você não queria vender esse aqui é o Dente 65, esse aqui é um dos modelos mais exóticos aqui do Forza, ele é um carrinho que sempre aparece no evento sazonal, se eu não me engano já é a terceira vez que esse carro aparece no evento sazonal, então é bom você pegar, é um carro que muita gente gosta de fazer customização, fazer pintura nesse carro, é um carro bastante comercializado, você consegue vender por um preço bem bacana mesmo você não tendo muito nível aí de tunador ou de design. Porsche 11, esse aqui é o modelo GW 1995, esse carro que apareceu recentemente no evento sazonal foi o último agora e por incrível que pareça tem gente que está vendendo esse carro aqui no leilão. Já perdi ele duas vezes porque o pessoal é bem rápido na compra. Então um carro aí que para quem já tem guarda ele, se você não gosta você pode vender, se você quiser e tem paciência você pode ficar ali pesquisando no leilão que sempre tá aparecendo esse carro aqui porque muita gente não gostou dele. eu inclusive fiz essa pintura aqui para fazer um teste, eu não tenho um nível de pintor aqui de design Aí eu fiz esse esse design aqui bem básico mesmo só para testar e ele já tá com 100 downloads. E olha que o pessoal nem me conhece assim, eu nunca fiz design aqui no Forza e ele já tem 100 downloads. E para muita gente é pouco, mas para quem está iniciando é uma quantidade muito boa e já dá para você conseguir vender carros mais caro, começando assim por baixo. Então, por exemplo, você pega um modelo desse aqui, que é lançamento e você já faz a configuração de tunais de compartilha. Quanto mais cedo você faz a configuração, melhor vai subir o seu nível de tunador, porque é um carro lançamento e a galera já pega a primeira configuração que aparece ou o primeiro design que aparece também. Então é por isso que eu sempre faço configuração de tunagem e se der para fazer também faz um design, porque aí o seu nível sobe mais rápido, porque a galera vai buscar um lançamento. Porsche 917 1971, esse modelo aqui é bom você ficar ligado dependendo da data que você está vendo o vídeo, porque provavelmente esse carro vai aparecer novamente no evento sazonal, então se você gosta dele você pode segurar, se você não gosta você pode ir lá no leilão, porque esse é um modelo aqui que ele não conquista a maioria dos jogadores, é um carro assim que eu sou muito fã, e que muita gente é fã, então compensa você comprar esse carro para revender para quem não teve a oportunidade de pegar. Esse aqui é o Lotus Carlton 1990, é o nosso ômega brasileiro esse aqui. Esse modelo aqui é, parece demais com o ômega, né? É um carro muito raro, muito querido aí. Se você tem mais modelos desse aqui, você pode revender. Eu acho que ele já apareceu mais de uma vez no evento sazonal. É um carro que poucos vão querer vender, né? Porque é um ômega, né? Praticamente. Então se você tem outro modelo e tem coragem de vender, pode colocar lá que é certeza que a galera vai pegar na hora. É um carro muito rápido. Então, para você pegar esses carros raros, você tem a casa de leilões que você pode colocar o nome desses carros. Por exemplo, tem um ATS. Se você aperta o botão X ali, você vai ativar o modo avançado. Você pode determinar aqui um lance máximo de compra, né? Dependendo do nível do carro, a gente pode colocar até no mínimo um milhão, por exemplo. Ah, eu consigo vender o carro por dois milhões. Então, você pode comprar por um milhão. Aí você aperta para confirmar e você fica aqui, ó, só pesquisando. Aí você tem que ficar aqui, ó o Tempo inteiro desse jeito, tem que ter paciência, tá? Isso aqui é só pra quem gosta mesmo de ficar no leilão Aí vamos imaginar que ele vai aparecer na hora que você fica fazendo essa sequência bem rápido você vai confirmar, aperta o botão Y na hora que aparece quando fica demorando assim é muito ruim Quando o carro aparece aperta o botão Y você vai jogar para baixo rapidão e vai clicar em comprar Eu vou te mostrar a sequência de novo Mandou buscar, aperta o botão Y joga para baixo e compra o meu tá demorando o servidor Quando demora assim, esquece, vai ser muito ruim para você comprar Você tem que apertar para buscar o carro tem que aparecer na hora Você aperta o botão Y joga para baixo e compra o meu servidor hoje tá péssimo pra Comprar carro no leilão, então não compensa. Eu dei esse exemplo aqui porque esse carro aqui é muito fácil de você encontrar e ele é um carro raro, né? Então, por exemplo, o pessoal aqui tá pedindo 12 milhões. Pode ser que esse cara que tá vendendo por 12 milhões ele não tem nível alto para vender o um carro mais, mais caro, né? Por 20 milhões. Então, provavelmente deve aparecer um jogador com nível baixo aqui vendendo esse carro por 1 milhão, 500 mil. Então, vai dar sua paciência para ficar pesquisando aqui. Outra forma de você pegar os carros raros é a Aqui na playlist do festival aqui ó eu fiz os eventos sazonais para pegar esse carro aqui ó o Porsche GW e a Ferrari F8 tributo eu vou até dar uma olhada aqui no nível de Raridade dela provavelmente ela não é rara agora porque ela tá no evento sazonal mas se você der um tempo né esperar uma ou duas semanas isso aqui vai estar tá vazio se eu não me engano esse carro aqui tá na primeira lista Nossa que a gente já fez e é um carro difícil de encontrar ah, o pessoal tá até vendendo pelo preço bacana aqui ó. essa galera que não tem nível alto de, de tunador nem designer, porque tá pedindo 4 milhões aqui tá pedindo 3 meu servidor hoje tá péssimo, ó, tá demorando demais, isso aqui é muito ruim para você comprar aí você tem que dar um tempo e vir depois ó, tem gente até pedindo é, 3 milhões, 4 3, 4 milhões, então provavelmente se você não tiver nível alto de tunador designer, você consegue vender por esse preço aqui, então se você já tem uma, você pode vir aqui fazer o um evento sazonal, pegar essa aqui e já colocar lá por 4 milhões, já é uma uma grana boa. E quando você vai fazendo aqui, por exemplo, a gente já fez verão, a gente está no outono, aí depois tem o inverno, você vai liberando aqui, ó. Esse modelo aqui, Extreme, esse Hashtag 58, é um carro que só vai dar para você pegar fazendo os eventos aqui, ó, um por um. Eu já consegui pegar ele, ou seja, esse modelo aqui vai demorar para aparecer, já é um carro aí raro para você vender Se caso você não gosta desse modelo. Completando 160 pontos, você vai poder vender aquele outro modelo ali, ts 2019, que é um carro raro no leilão. Se você já tem um que já apareceu no evento sazonal, você já pode vender esse outro modelo aqui. Sem contar também que na loja do Forza Tom sempre aparece o um modelo de carro raro. Por enquanto, eu acho que a Ferrari F50 não é rara e esse Coinig que aqui não é raro, mas é sempre bom ficar de olho aqui. Outro esquema bacana para você ganhar carros aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui no meu Horizon o sorteio e o super sorteio. Aqui no sorteio, que eu devo ter mais de 400, tá vendo? Tem muita coisa aqui. Então aqui você tem chance de ganhar. Você também tem o super sorteio. O super sorteio eu quase não tenho, porque eu sempre fico rodando aí durante as lives o super sorteio. Isso aqui você ganha fazendo a campanha Corrida online para quem gosta Lembrando que aqui na sua caixa de menu Você tem aqui os presentes Você tem um monte de sorteio Talvez você não olhou aqui E você tem, tá? Então é bom você olhar aqui também na parte de presentes Nas mensagens Aqui no centro criativo você tem um super set também Tem uns desafios do super set Que tá dando a GT4 dó Aqui geralmente aparecem uns carrinhos raros aqui. Era aqui que apareceu aquele Honda Civic Cupé, Que a galera conseguiu bugar e pegar pegar um monte de Honda Civic Coupe e vender no leilão então se ele aparecer aqui novamente esse bug funcionar você vai ganhar muita grana como eu tinha dito antes você pode fazer também designers de carros né eu fiz esse aqui bem simples já tá com 125 downloads não tem nada de complexo aqui nesse design. Eu usei as cores da Hot Wheels que é uma que tem uma tonalidade muito boa coloquei esse negócio aqui de fogo do lado RWB ali no canto essa lista aqui no meio só isso aqui, já me rendeu uma quantidade de download, e olha que aqueles downloads ali, nem é do pessoal que corre comigo durante as lives, isso aí são jogadores aleatórios, e é bom também você fazer a configuração de tunagem desses carros que logo aparecem no evento sazonal, você já faz algumas versões e compartilha, porque quando o pessoal termina de pegar o carro, eles vão testar algumas configurações de tunagem lembrando que eu já fiz vídeo mostrando como que você faz para copiar as configurações de tunagem, é só você dar uma olhada na lista que está na descrição do vídeo. E lembrando, se inscreva para você não perder nada. E aí, o que você achou da nossa lista? Deixe aí nos comentários os modelos que você acha raro também. E lembrando que eu já fiz uma lista já, então pode ser que o carro que você acha que seja raro está na primeira lista que eu fiz. E agora eu gostaria de agradecer a todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com o meu cupom que está na descrição. Se você não conhece esse produto, o link está na descrição. É para quem quer mais concentração, foco, mais disposição durante o dia, pra para você que gosta de ler, para você que gosta de concentração na hora do treino, eu consumo até mesmo para ir para academia, então é um produto muito bom que se você quer abandonar o energético e quer algo que te dê mais disposição e que seja 100% natural, eu recomendo você conhecer esse produto, link está na descrição, tem a tabela nutricional e muitas informações interessantes aqui para você dar uma olhada, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.